Eu lembro que um dos primeiros caras que comprou meu brilho deixou bem claro vou comprar pra te ajudar, hein? Eu nem pedir pra ler isso aqui Muita gente fala assim, nossa, sua poesia tá fazendo sentido hoje Tá fazendo sentido para algumas pessoas Pra nós sempre fez sentido Eu era um jovem, cara, de periferia Que jogava bola na rua sem asfalto e lia livros e me achava estranho por gostar de livros. Enquanto eu falava de literatura com meus amigos, estavam um pouco se lixando para aquilo. E eu comecei a achar que eu era um cara esquisito. E quando cai na minha mão o livro do Don Quixote, eu falei: não, o problema é com o mundo, pô. Eu sou um sonhador, pô. Eu que tô certo, o mundo é que tá errado, cara. Aí, pô, aí eu renasco, cara. Eu que me escondia nos livros com medo da humanidade, eu falei: não, cara, o problema tá com o mundo, não comigo, cara. Comecei a escrever e eu guardava tudo, tinha tudo nos cadernos e tal, porque da onde eu vim, nem todo mundo teria direito a sonhar, né? Então eu nunca imaginei que eu pudesse um dia escrever um livro. Aí eu participando, fazendo letras para um grupo de música que a gente tinha lá, foi aí que me deu a estala. Pô, vou escrever um livro. Foi mais ou menos assim com 20, 21 anos, logo quando eu saí do exército, assim que eu, que eu me liguei que falei, vou fazer um livro. Aí eu lancei meu primeiro livro ninguém comprou meu livro, ninguém queria comprar, mano. Foi aí que eu comecei a pensar, pô, pô, como é que as pessoas vão me ler? Porque a livraria não quer meu livro, meus amigos não querem comprar meu livro. Eu comecei a ouvir falar de rap e eu falei, pô, bicho, acho que eu podia subir nesses palcos aí também e falar poesia, né? Porque era ritmo e poesia e de vez em quando, no intervalo, alguém deixava eu falar. Às vezes quebrava um som assim, um intervalo e outro, cara o oh, tiozinho da poesia tá aí. Essa coisa de, de, de começar a me reconhecer como favelado, como periférico, né? como negro, como sujeito. E quando eu ouvia Racionais cantando Fim de Semana no Parque Santo Antônio, tinha sido a primeira vez que eu tinha ouvido falar do bairro da Quebrada, que não fosse o Gil Gomes. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul, fim de semana no Parque Santo e aí eu, que sempre sonhei ser intelectual na época, e achava que poesia era coisa de gente intelectual, cai na minha mão o livro da de Jesus, Quarto Despejo. Aí eu me apaixono para aquela escrita. Eu falou, é isso, pô, acho que eu vou escrever da minha quebrada, falar das coisas que acontecem. Olha só a inspiração, tá toda aí na rua. E já do segundo em diante, eu já começo a pensar em poesia. Além do conteúdo, começo a pensar em forma. Brabo, com raiva, mas já tentando usar as metáforas, assim. Até que a noite venha, e as canções de nar vão se tornando um hino na boca suja dos revoltados. Tenham medo sim, somos nós, os famintos, os que dormem nas calçadas frias, os escravos dos ônibus negreiros, os assalariados esmagados no trem, os que na tua opinião não deviam ter nascido. aos ah, saraus vieram a reboque do hip-hop, né? o rap. Então muita gente chegou na literatura através da palavra. Né? Através da palavra, como faziam nossos ancestrais, né? E antigamente a gente só tinha o samba, o baile na casa, no fundo de quintal. Hoje nós temos dezenas de sarau acontecendo a semana inteira, shows, cinemas é, em cima da laje, na escada, nos bares. Os bares foram ocupados, né? Então a literatura na periferia já não é mais o pão do privilégio, né? Eu que comecei lendo os clássicos porque eu não tinha referência periférica, negra, menina, né? Eu sinto honrado com isso, cara, da, da poesia ter se proliferado comendo miudinho na mão da molecada Genocídio não é mito, é projeto de uma corporação que dá tiro perdido sempre com o destino certo e uma sociedade racista estruturada sob sangue de preto há quentos anos dizendo respeito nunca vai ser obsoleto. Uma das coisas mais loucas que eu acho de ser artista, de ser poeta porque a gente não faz literatura pela literatura é ser reconhecido na sua quebrada, mano eu nunca quis que alguém me conhecesse através da televisão, do jornal, da novela. Eu queria que as pessoas me conhecessem antes de eu chegar lá, que não fosse apresentado pela televisão. É um lugar que eu gosto de estar. Exatamente agora quando eu estou falando, eu passei, passei a semana inteira na Bienal do Guarulhos, recebendo quatro escolas por noite para falar de poesia com gente que não conhecia poesia, cara. Gente com a senhora de 84 anos, dona Holanda. Eu meu livro, eu dei meu livro pra ela, na verdade, é o primeiro livro que eu vou ler na minha vida, cara. Pô, você tá de sacanagem? Você anda na rua, guardador de carro, eu falei, poeta, gosta aqui. O cara entrega o prefeito, obrigado, poeta. Pô, cara, que reconhecimento maior, reconhecimento maior do que o reconhecimento da comunidade. Os manos tá jogando bola lá na quadra da escola e o chicote tá tralando o tabelo tá da hora. Hoje, terça-feira, 8 horas da manhã, parei e falei, uhu, -huh, graças a Deus tem que operar amanhã. Porque poema até eu faço, todo mundo faz. Quero ver você ser o grande poeta igual Sérgio